E na mentoria, Lucas, o que que tu mais gostou? Uma coisa só. Olha a pressão, uma coisa só. Da maravilhosa, professora. Oh, eu acho que o acompanhamento, é, assim, sabe? Eu, eu nunca vi, nunca vi, mas assim, eu considero a professora como algo assim, alguma uma pessoa íntima para mim, porque, sabe, ela tava sempre ali acompanhando, né, sempre presente, faça assim... Segue por esse caminho, você está indo bem, eu acho que é acompanhamento mesmo. E assim, ó, o Lucas não era uma pessoa que a gente acompanhava super, porque ele não precisava, né? Então, assim, é, Lucas, você, você não deu trabalho nenhum, querido, porque, meu Deus do céu, você é uma pessoa extremamente determinada, sabe? Eu queria te dar aqui esse elogio público. É, a gente já falou isso antes, mas eu quero repetir, o mérito é teu, a gente é facilitador, a gente fica feliz em ter facilitado o teu processo, mas... A tua postura, o teu comportamento, a tua disciplina, a tua garra, a tua vontade de passar, o fato de você levantar todo dia e pensar não, hoje eu vou fazer na frente do meu concorrente, eu vou passar. Isso fez toda a diferença. Parabéns, muito, querido. Tô muito muito gostoso, orgulho já. de você. Obrigado. Eu <risos> bichinho é fera, o bichinho é fera, viu? Arrepado, é arrepado. Gente, e nós vamos ter uma nova mentoria em novembro, e no final de outubro nós vamos abrir as inscrições, acompanhem, são vagas limitadas, é o que muda a vida do concurseiro, vocês estão vendo o caso aqui do Lucas, que começou a estudar para concurso durante a abertura do edital, né? durante o percurso aí, e eu tenho certeza que assim como mudou a vida do Lucas, vai... tem chance de mudar a vida de vocês também, façam o que o Lucas falou, acreditem, confiem, baixem a cabeça, e sigam a metodologia, porque traz muito resultado. Estão perguntando já aqui a Denian Pedroso. Denia, Dênia. É, como faz mentoria? A próxima focará em qual concurso é uma mentoria ampla. Monique, é melhor você falar. Ela vai conduzir em novembro essa nova mentoria. É, de, Denian, é, você se inscreve na turma e aí a gente, a gente estabelece as tuas metas, o teu cronograma, o teu direcionamento, de acordo com o teu objetivo, né? No caso do Lucas, era a prefeitura de BH. Então, você entra com o um objetivo, né? Pode ser que você tenha um objetivo definido ou não, e aí, mas a gente daí define uma área foco e tal, né? E aí a gente te acompanha durante um trimestre, né? É, o Lucas participou com a gente desse trimestre aí do início do ano né Lucas foi em, foi em foi. fevereiro que você entrou uhum. né foi é porque foi prorrogado isso daí a gente começou as metas em março não foi isso não, eu prorrogada não já... porque não eram três meses, aí vocês prorrogaram. Isso, daí a gente deu para vocês ainda um mês bônus, acho que foi, né? Eu nem, eu nem me lembro mais. <risos> Parece que já faz tanto tempo. E aconteceu muita coisa. Foi um período de tempo né? assim. Eu acho que eu fiquei dependente, eu tenho que voltar. <risos> pois olha, trace seu objetivo e retorne Vem para avançado. É, Vai não ter como assim. lavar prato, não, viu? Não, Imagina, vai ter mas... avançada, professora. Como é? Como é? Se vai ter turma avançada, outra turma avançada. Sempre tem, sempre tem turma avançada. Está está sempre está sempre aberta a turma avançada, mas mas com os dias específicos de matrícula, né? Eu não, não aliei ainda para o Fialisson, quando que vai abrir de novo vaga para o avançado? Nós vamos abrir na segunda quinzena de outubro, no início tá. da segunda quinzena para começarmos em novembro. Então, quem está pensando no PJ Minas Gerais, quem está pensando no TJ Rio de Janeiro, e não precisa ser só TJ, não, certo? É, TJ São Paulo, SPGG lá do, do Rio Grande do Sul, por exemplo, é, fica o convite de entrar. Lembrando, são vagas muito limitadas, porque é uma atenção muito forte. Eu estou agora com uma turma aberta aí, a professora Luana, e assim, é, a gente acorda já respondendo Telegram. Tem um grupo lá geral, a gente fala uma vez ou outra, mas... Quase todo dia a gente conversa com uma, cinco, seis alunos, todo dia, e vai passando para, para os outros, para os outros, outros, outros. E é uma experiência humana muito boa, muito legal. Ó, a Maria e a Ilene falaram: também quero voltar. Vai lá, vamos ter nova turma do avançado. Nova turma do avançado. Lucas, mais alguma coisa que você queira nos dizer, que a gente não te perguntou, uma mensagem que você queira passar para quem está começando agora a estudar, alguma coisa assim é, para, enfim, para guiar um, um colega nosso da, da profissão aí que está pensando em estudar para concurso, que já está no caminho, mas não está dando certo. Tá. É, olha, estudar para concurso como dizem os coaches, né, quer dizer, ao contrário, como dizem os coaches, não é fácil, né, não é só você comprar o curso que você vai ser aprovado, isso não garante nada, né, eu acho que você precisa insistir, persistir, continuar, porque tem dias que você vai ficar desesperado, no outro você vai ficar mais do que mais desesperado, Continua. No outro você se ergue, você continua, né? você persiste. E assim, é como você falou, professora, não tem como você ter outro resultado se você segue o combinado, se você faz o que, é que tem que ser feito, se você senta e estuda, né? se você aprende a estudar da forma correta. Que eu acho que o que pode ter, ter encurtado o, o meu tempo de estudo, que foi, foi curto, mas foi muito intenso, eu acho, até demais, é que eu estudei da forma correta né e assim Com certeza e assim eu não tô falando que todo mundo tem que existir é, ou que todo mundo que tá estudando tem que continuar né porque infelizmente nós somos pessoas diferentes ou felizmente é. e, e algumas pessoas elas precisam arbitrar né de um sonho como esse por algumas questões ou até mesmo adiar né mas assim é, eu não conheço ninguém e continuo estudando que se arrependeu é né? mas eu conheço várias pessoas que pararam e se arrependeram de não ter continuado. É mesmo, é verdade. Vale a pena, né, Lucas? Vale, vale. Como é, foi, como é que foi a sensação de ver teu nome lá em primeiro lugar? Conta pra nós. Ah, eu ainda não acredito, sabe? <risos> eu não acredito. Na hora foi assim, um misto de emoções, saiu meia-noite o resultado. Aí recebi a mensagem, eu não consegui abrir o computador porque eu só... Tremia, né? Tremia, Ai, meu tremia. Deus! Tremia, tremia. E assim, antes, eu, quando eu falei com você, né? Eu tava arrasado, porque eu tinha passado uma questão errada para o gabarito. E aí eu pensei, não, a questão fácil dessa eu errei. Tá dando eco. Bem pouquinho. Uma questão, uma questão, assim, fácil eu errei, né? No caso, eu errei duas e passei uma errada para o gabarito. Eu disse, não. Eu fiquei desanimada, né, aí você fala assim, não, aguardo e tal, né, aí eu não, tá, aí depois aconteceu tanta coisa que eu disse, não, talvez eu fique aqui, só que como eram três vagas, a gente nunca sabe, né, como nesse caso que aconteceu do seletivo de Parnaíba, assim, eu empatei com nove pessoas, fiquei por último, porque eu era o mais novo, aí eu ficava assim, não, não sei, é, eu não sei explicar a sensação, eu, eu dei um, um, um tapa assim, tão forte na mesa, que eu jurei que tinha quebrado, eu falei assim, consegui, Lucas, Lucas eu, eu, rindo, eu, eu vi a tua mensagem, eu estava no aeroporto, eu vi a tua mensagem e, e eu mandei para o professor Alisson e para as outras provas, era quatro horas da manhã, eu bem louca, assim, desesperada, parecia aquelas alucinadas que não dormem na madrugada, né? Oh, é. Quatro horas da manhã. Gente, o Lucas passou em primeiro lugar. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito mesmo. Foi muita emoção aqui também, viu? Na hora eu só consegui lembrar de você. Eu, eu falei, cadê a professora? Eu mandei. <risos> de madrugada, né? Foi que você... Viu. E eu respondi de madrugada, ainda que eu estava acordada, estava viajando. Gente, mas foi uma emoção. Eu ria sozinha no aeroporto, parecia louca, sabe? <risos> é, é muito bom ver esse carinho da, na mentoria. E eu espero que isso continue por muitos, muitos, muitos anos, porque realmente muda a vida, né? É um contato humano, não é uma terapia, claro, a gente sempre fala isso desde o início, mas é, eu acho que torna a caminhada mais fácil, mais direcionada, ainda mais com toda essa experiência de vida. Lucas, eu estou vendo aqui as mensagens que a gente trocou lá no dia 25 de julho, tu tá com elas aí no WhatsApp? Eu posso ler? Deixa eu ver. Não, não sei se eu posso ler, então eu tô perguntando. <risos> é, foi o dia que saiu O gabarito aí, aliás, foi o dia da prova, dia 25 ah, de julho. Ah, pode ler, pode, pode ler. Oi, professor, tudo bem? Fiz a prova de PBH, segundo gabarito extraoficial, gabaritei Suzy Rei 4 de Psi, contando com que você está em dúvida. A, a que eu fiz a live lá, e, né? Isso. Você marcou B e eu marquei D. Dessas quatro, eu passei errado para o gabarito. É, uma, eu passei errado para o gabarito, mas tinha acertado na prova. Fiquei arrasado. Tu passou uma questão errada para o gabarito? Passei. De oh, dar o galavão, Você sabia ir e voltando. Eu não vi eu passei essa questão errada. Ai, que ódio! Detalhe, professor, eu estava super calma. Foi uma prova assim, que eu fiz calma, eu já tinha feito tanta prova. Eu nunca já passado uma questão errada para o gabarito, eu vou passar em BH. Aí, agora é a sua vez, lê o que, que eu respondi. Com todo Aí meu linguajar falou... educado, vai. Você falou, homem, que baita resultado. Caraca, parabéns. Quietinho, quietinho. Mas já fico feliz por dentro, viu? Parabéns. Mandou bem demais. Só que eu não conseguia ficar feliz. <risos> pois é, eu percebi. Aí, acho que no dia, no dia 28 de julho, eu falei do gabarito oficial. E aí você falou, oh, professor, acertei 47 questões aí. Eu, oh, my God, uau! Desconheço qualquer ser humano que tenha chegado perto. Parabéns. Aí você é todo formal, né? todo educado e tal. Obrigado. Gosto nem de pensar que eu passei errado por gabarito. Aí... <risos> Foi pensar no, no, na questão que perdeu. Eu, lá, ele continuou com vivendo... tá aquela maldita questão de dar o galarroto, enfermizando a mente dele. Não viu é, qual? O cara, é... <risos> o cara é quase abalou a prova. Aí ele continua. Você ouviu falar em uma escola que teve problemas com a duração das provas? Parece que alguns alunos fizeram B.O. A cabeça ah, de uma pessoa ansiosa. Teve isso mesmo. É mesmo. É. Eu tinha esquecido desse detalhe. Gente, mais essa, né? Cara, foi uma odisseia. Quem passou por isso foi. tem todo foi. meu respeito. É Vocês... É mesmo. Sim. Você lembra que eu falei com você, hein, Monique? Eu fiquei arrasada, eu disse assim... Agora é eu ficar... lembrei, eu, eu tinha esquecido desse detalhe, tem mais essa, você, você ficou com medo até que o concurso fosse cancelado, não foi? Foi, sim, foi. Sim. Sim. Aí a gente continuou conversando, então ac acabou dando certo, aí eu dando os parabéns de novo no, no sábado e tal, aí, aí, a, aí a ficha caiu, porque já era o resultado oficial, já estava aqui, estava <risos> certo. Cara, é muito, muito, bom, muito bom poder contar tantas histórias diferentes aqui no Psicologia Nova, e Muito acho legal. que essa, essa pluralidade faz parte da nossa, nossa missão. Né? O nosso colega Plácido, grande amigo Plácido, ansiedade pós-prova, é tenso, é... Muito, desnorteado. bar Desnorteado. Desnorteado. Ana Lúcia fala parabéns, meus professores, pelo carinho e dedicação, todo mundo. Ana, Ana sua linda. Lindo. Ana todo é outra, mundo. viu? Podem anotar o nome da é. Ana Lúcia aí, porque Ana promete. E é uma coisa única aqui no Psicologia Nova, não estou puxando o saco quem está nos assistindo não, mas o carinho que os concorrentes têm uns com os outros, essa consideração e tal, nem de que é concorrente, mas assim, de estar torcendo mesmo, então na live que não deu certo com o Lucas, a quantidade de gente que falou, não, eu queria assistir, pô, bota a história do Lucas, né, pô, queria ver falaram tão bem, como é que é, isso é bacana. É, gente que é fez muito. a prova, né, de, de, de, é. de PBH, gente que fez a prova, né, que, que, não, que, que ficou atrás de você, obviamente, na classificação, né, porque você não ficou atrás de ninguém, né, desculpa, né, não ficou atrás de ninguém. Então, assim, e esse pessoal que quer te ouvir, né, que, e eu acho que, pô, é, é muito bacana você não, dar o teu Mas ele, ele parece que não está comemorando, não, porque ele dorme aí e pensa, cara, se eu tivesse acertado uma a mais... <risos> Dá o galamundo. Não, e aí as questões que anularam, todas que eu tinha acertado. Aí eu disse... E mesmo assim, você passou isso, em primeiro lugar, garoto? De forma tão incontestável. Uh -huh. Mesmo com gabarito com anulação. Mesmo sem É, Não. A Renata fala, o carinho que os professores têm conosco é imenso, vocês são maravilhosos, é, é verdade. A Ai, gente puxa orelha também, vocês sabem disso. A gente briga, mas é normal, faz parte, é uma relação de desenvolvimento, sabe? Não é, não é uma positividade tóxica que vocês vão encontrar aqui, jamais, é muito realista, pezinho no chão. Ana Lúcia, obrigado pela força, está todo mundo junto no mesmo barco. Todo Lucas! Dia. Essa entrevista vai ficar no ar aí durante alguns anos e eu queria ser recado final. Que legado que você deixa, que exemplo você acha que você está passando para as pessoas agora e o que elas precisam ter em mente caso elas queiram mudar de vida? Olha, quando eu entrei nesse caminho de estudos, eu não tinha proporção do que, o que eu podia alcançar. Né? Eu acho que eu fui amadurecendo com um o tempo, eu falei para a professora que entrei assim muito imatura e tal, eu acho que ainda aprendo, né, eu, eu não, não sei assim de tudo ainda, talvez saiba assim um pouco, mas eu acredito que o concurso público, ele nos abre assim portas que as outras iniciativas não, não abrem, eu acho que vale a pena sim estudar. Bacana, eu concordo. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu também escolhi esse caminho, mas eu concordo. E, prof, a gente vai conversar que vamos, já que eu garante minha vaga, vamos mudar é, os focos aí, novos ares. Então, tá. Eu tenho, eu tenho umas coisas para te sugerir, viu? Tá ótimo. Aceito. <risos> então, Pronto. bora. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, Lucas, professora Mônica Mistura, todo mundo está nos assistindo em casa. Curtam esse vídeo sempre, é o nosso reforço positivo. Compartilhem essa live para que mais histórias assim cheguem para mais pessoas que estão lá, às vezes, só precisando de um gatilho positivo, uma luz aí que mostre como que a coisa deve ser feita de verdade. É um trabalho muito sério, muito honesto, com muito amor, muita paixão. Somos muito latinos nisso tudo, focados sempre em resultado. E para isso nós precisamos do nosso lado, daqueles alunos que entram dentro desse ritmo, dessa didática, dessa proposta. Claro, não, não é uma pessoa sem críticas, nós não queremos isso, mas queiram crescer em conjunto, porque no final nós queremos mostrar resultados como o do Lucas. Grande abraço, Lucas. Valeu, professor Mônica Mistura. Muito boa noite para todo mundo. Me despeço aqui também. Tchau, gente.